sensacional esse evento, a uh, UAPF está fazendo fantásticos eventos no Brasil inteiro e crescendo muito, uh, é um enorme prazer estar aqui. É, é, vou fazer uma menção ao livro que vocês é, receberam. É importante saber que é uma nova versão, porque a gente agora está fazendo revisões das nossas traduções uh, primeiras, que eram um pouco precárias, e agora a tradução está muito melhor. E, eu recomendo que vocês leiam de novo. Eu tenho certeza que vocês não vão nada de bom no Estado quando vocês leiam esse vídeo. Isso está garantido ainda. É, vamos lá. É, falar da crise é, de 2008, que já realmente já passaram sete anos. Então, eu vou fazer mais uma perspectiva de da onde a gente está vindo e para onde está indo. Né? Então, eu acho que é importante entender. Mas a principal a questão que ficou na crise. Uh, e vocês viram isso em jornais e pessoas ainda falam é que a culpa da crise foi de falta de, foi de, falta de regulamentação é, essa é a principal acusação né? quem viu aquele filme Inside Job basicamente teve dois temas naquele, naquele filme uh, por um lado uma tal falta de regulamentação e por outro lado uma ganância é, dos, dos banqueiros né, uma ganância do pessoal do mercado financeiro E eu concordo bastante Em parte Com a questão do, do, da culpa Do mercado financeiro Eu fui do mercado financeiro e sei como ah, O mercado financeiro ah, Contribuiu muito para a crise Mas ah, A ganância está em todos nós Por que isso não acontece no setor de restaurante no setor de, Nos outros setores E no mercado financeiro Onde é, é onde dá problema então a gente precisa entender é, o porquê. E a resposta, ah, já vou dar a resposta para começar, é que ah, o que a gente diz que hoje é um sistema capitalista, principalmente no setor financeiro internacional, ele não tem nada de capitalista. Né? O setor financeiro é o setor da economia mais estatizado que existe que não seja estatal. Né? Tudo no setor financeiro é controlado centralmente. A começar pelo nome do banco central, banco central, é o nome soviético. E o próximo nome também é bem interessante, Comitê de Política Monetária. Cada 45 dias a gente fica escutando que os nossos senhores da economia vão decidir lá em Brasília qual é o juro tabelado da economia. A gente agora a gente ouviu na semana passada o um novo tabelamento que foi para 3,25. Você sabe que o que a economia mesmo que não estudou sabe quando você tem um preço tabelado isso gera uma série de problemas né? e não é diferente no caso do preço do dinheiro que no caso são juros só que eles não controlam só isso eles controlam o crédito da economia controlam como o banco deve operar com a quantidade uh, de tipos de empréstimo quantidade de empréstimos da economia e são os detentores monopolistas da, das fotos da dourado azul que a gente usa na carteira né? Você só pode usar esse dinheiro. Se você tenta usar outro dinheiro, você vai preso. Se você faz aqui uma troca de dólares para reais com uma pessoa, isso hoje no Brasil funcionaria é crime. Então você é obrigado a usar a, a, a, a moeda emitida centralmente pelo, pelo governo. Então, já para começar o jogo, a gente já sabe que esse negócio não é capitalismo na palavra, para usar o termo do Marx, que Seria, por exemplo, trocas voluntárias, com de capital, sem intervenção governamental. Você não tem nada a ver com isso. Na verdade, é completamente estatizado. O sistema é estatizado. Agora, vamos voltar um pouquinho, três milênios apenas, para a gente entender como é que a gente saiu de uma moeda que era de mercado até chegar nisso que eu chamo de, basicamente, um setor Quase que 100% estatizado. Só não é estatizado aquilo que você faz nas agências, os serviços que o banco faz para você, né? as cheques, e caixa eletrônico, é, esse tipo de coisa. Isso não é realmente estatizado. É do outro para caramba, inclusive as tarifas, que é outro problema. Não é estatizado como é o principal do sistema, que é o controle da moeda e do crédito. Como era lá atrás, pessoal? Há 3 mil anos atrás, como era há 6 mil anos atrás, é, você tinha um problema de como você vai realizar trocas. Então, você produz alguma coisa e você quer trocar com outras pessoas. Então, se você vende algo para alguém e você não quer comprar nada, você tem que arrumar uma forma de estacionar essa tua... o equivalente à tua receita em algum produto para que isso não perca valor e você consiga mais para frente trocar. Então, o que, o que acontece? Você procura um bem, um bem que, em primeiro lugar, não pode ser muito abundante, senão aquilo pode não ter uh, muito valor na economia. Em né? segundo lugar, tem que ser algo que as pessoas já valorizem, porque no momento que você precisar trocar aquele bem pelas coisas que você vai precisar mais para frente, tem que ser fácil de vender. Para usar o termo de finanças, tem que ser líquido. Né? Então, uh, e tem que ser algo que seja portátil, e e algo que seja realmente valorizado pelas pessoas e usado pelas pessoas. Em todo lugar do planeta, todo lugar do é, mesmo sem ter contato com outros lugares, aonde havia metais preciosos para no ouro, este foi o bem que nós, no mercado, indivíduos, escolhemos para estacionar a nossa receita enquanto a gente não consegue comprar outra coisa. E é interessante, eu não vou entrar aqui no mérito porque nós escolhemos exatamente esses produtos, mas tem uma série de características, qualquer pessoa que lê um livro de economia vai ver lá as características que levam a um bem ser mais propício para ser usado como moeda. E sempre foi a prata para pequenos valores do dia a dia e o ouro para coisas um pouco mais caras, vamos dizer assim. Então, é assim que foi usado. E você tende a escolher um produto só por quê? Porque se você tem por suposição um segundo produto, seja, sei lá, por exemplo, vacas. Vacas é escasso, quer dizer, é líquido, vamos dizer que numa determinada sociedade o pessoal gostava de vaca e tal, é, mas a tendência é que a vaca seja menos líquida que, que o ouro ou a prata. Ou sempre foi assim. A vaca é mais complicada, ela anda, ela morre, ela tem toda essa complicação. Então, não faz sentido você escolher o segundo bem mais líquido. É burrice. Você tem que escolher o bem mais líquido, senão você vai perder dinheiro. Então, acaba que todo mundo, aqui que nem o dilema de Toshines. Né? Toshines é fresquinho porque vende mais ou vende mais que é fresquinho. Né? É, o, o ouro é líquido que o pessoal é, usa mais ou usa mais porque é líquido, entendeu? É um pouco isso, então acaba que você acaba encastelando num único bem que todo mundo vê como aquele mais líquido, e esse bem a gente dá nome de moeda porque é aquele que todo mundo usa para estacionar aquele, aquela receita que você teve, aquela poupança que você teve quando se produziu alguma coisa Como é que era, hein? Uh, lá atrás. Lá atrás, então, o pessoal tinha, sei lá, um pequeno lingote de ouro, né? um, sabe, uma um micro barrinho, um tubinho de ouro, alguma coisa assim, ou, ou um pozinho de ouro. Então, toda transação você tinha que ter uma balança, né? Então, você ia tocar com a gente, sempre a balança, você vai ver, pô, não, isso é ouro mesmo, beleza. É, se é um lingote, você até morde, né, até a é parada de morder, é, para você ver se cede um ouro, cede, né, quando você morde, é mole. É... <tos> Mas você tinha que pesar. Até que um dia, no quinto século de Cristo, na Lídia, que hoje é a Grécia, foi uh, inventar uma, uma, um novo lingote revolucionário. Um lingote padrão, redondinho, de um peso específico, que você, inclusive, escrevia qual era o peso daquele lingote. Isso a gente chamou de moeda. Quando os Lídios inventaram isso, isso houve uma enorme revolução no comércio mundial porque você não precisava mais pesar, era um negócio de padrão, todo mundo sabia uh, aquilo isso ajudou a, a, o comércio né? ajudou o comércio como vocês sabem, uh, sempre há falsários né? então a, pri, a primeira coisa que uh, os falsários uh, tentavam fazer é pegar essa, essa moeda que foi inventada na Lígia, privadamente, inclusive, é, e raspar a moeda para tirar um, um, né? uma raspa de ouro na moeda e aí você faz outra moeda mais para frente, ou, ou, ou usa esse pozinho. Né? E a outra coisa era clipar a moeda, ou seja, cortar as laterais da moeda, ela ficava um pouquinho menor e você tentava passar essa moeda no mercado. O mercado, imediatamente, Inventou formas de remediar isso. Uh, Para evitar raspagem, você fez um alto relevo que a gente chama de cara e coroa, né, que você, é, por inspeção você percebe se está raspado ou não. Né? Então, você fazia: então de um lado você colocava é, o, o peso da moeda, de outro lado você colocava geralmente quem era o cunhador daquela moeda. Podia ser um rei, se já tinha sido estatizado, ou normalmente eram os horríveis privados que cunhavam aquela moeda. Então, você tinha a tal da cara e coroa em alto relevo e, nas laterais, você fazia umas ranhuras. Até hoje a gente tem ranhuras né? também. Aquelas ranhuras, por inspeção, você via. Se tivesse na ranhura, não tinha sido clipada. Né? Então, o mercado achou formas de evitar isso. Mas, ao mesmo tempo, os governos acharam a forma de eles próprios fazerem essa, essa fraude né? Então, só fazer, abrindo o Eu estou começando a contar a história aqui da, A história da moeda Que no fundo é a história do longo trem de abusos e usurpações Que o governo fez na nossa moeda né? E aí a primeira o, a usurpação Foi eles próprios é, Dizer o seguinte Não, eu vou estatizar as cunhadoras privadas Os orifes E vou dizer que só eu posso cunhar moedas, é o primeiro passo uma vez que você disse que só você pode cunhar moeda você pode <coughs> adulterar essa moeda você, você primeiro você pode dizer que lá tem 10 gramas de ouro, mas na verdade tem 9 e continua dizendo que tem 10 então você falsificou uh, <risos> pelo Estado, pela lei é, é, é, obviamente você já vê aí o seguinte, se você no mercado hoje dissesse que, por lei, que um cavalo é uma galinha, ou uma espécie, que uma galinha é um cavalo, todo mundo saberia que isso é uma fraude, uma, né? é, é, é uma mentira. Né? Mas o governo quando faz, por exemplo, colocar uma moeda que deveria ter 10 gramas de ouro, diz que é 9, no fundo ele está pegando a moeda nossa é, privada e está fazendo uma corrupção do nosso dinheiro. Então já começa é, por aí. É, a, a, próximo, a próxima coisa que o governo tem que fazer para isso ser sustentável é o seguinte. Se as pessoas percebem que aquela moeda tem menos peso, elas vão parar de aceitar. Tá certo? É a primeira coisa. Então, o governo não pode simplesmente só mudar o peso da moeda. Ele tem que passar uma lei obrigando todo mundo a aceitar a moeda que ele emite. É a famosa lei de curso legal da moeda que nós temos hoje ainda. É aquilo que eu estava dizendo, que se você usar o dólar ou outra moeda, você vai preso. Todos nós somos obrigados a aceitar a foto da arara azul, certo? É a, é, é a lei de custo legal da moeda. Então, aí dispara um troço que chama Lei de Gresham, que a gente a economia deve ter ouvido falar. Que diz o seguinte, olha que esquisito. No mercado, todo bem que é melhor do que outro, tende a tirar do mercado o bem pior. Né? Se você produz... Uma, um carro melhor que o outro, ou seja melhor porque tem melhores qualidades ou porque seja mais barato, é, o melhor bem desloca para fora o pior bem do mercado. Mas um cara lá, lá atrás, o Horeskine, depois mudou o nome foi conhecido como Lady então ele descobriu o seguinte: olha que estranho, porque no caso da moeda acontece o reverso, é, acaba que a moeda ruim que fica circulando e a moeda boa desaparece do mercado. Mas por que, que isso se dá? Se dá porque existe essa lei de curso legal da, da moeda. E agora eu vou explicar. Se você estivesse aqui, nesse mundo que eu estou dizendo aí, vamos falar do um Império Romano, onde já existia a lei de curso legal e já existia a adulteração da moeda, e você tivesse no bolso duas moedas: uma que você sabia um, um denários uh, legítimo, com uh, o peso normal do denário de prata, e outro denário menorzinho menos quantidade de prata Mas ambos em emitidos pelo, pelo Império Romano Qual você... Se você era é obrigado a usar no mercado o denário E o outro era é obrigado a aceitar o denário do, do imperador no mercado Você ia entregar em pagamento o denários menorzinho, com menos prata ou maior? Menor Ou menor Isso significa o seguinte que por causa da lei do curso legal de moeda, você embolsa o melhor denário e de repente até derrete ou exporta ou faz outra coisa com ele e passa a usar o denário de porcaria porque todo mundo é obrigado a aceitar. Essa é a famosa lei de Gresham, que diz que então, a moeda ruim expulsa a moeda boa. Mas só no contexto em que você é obrigado a aceitar <coughs> a moeda ruim como se fosse a moeda boa. Se não houvesse isso, obviamente, isso não aconteceria. O Denário, durante a República Humana, né, sei lá, dois séculos até o, século, o primeiro século, é, ele manteve é, o peso original. Quando entrou o Império, né, logo com o Nero, o Denário que tinha 100% de conteúdo de prata, ao longo do, do, da gestão né, do, do governo do Nero, já caiu para 90%, em seguida no Marco Aurélio caiu para 75%. No final de cerca de dois séculos em Diocleciano, um denário original fazia 150 denários ruins do Diocleciano. Você vê o que aconteceu, a corrupção que aconteceu, a inflação, para usar o termo correto econômico, que houve na moeda. A inflação é justamente você pegar a moeda original, com 100% de prata, diluir e fazer uma outra liga com um metal que não valia nada. Não é? e, e botar lá o selo do, do império, dizer que valia 10, e você tinha que aceitar. O império romano, não por coincidência, por outros motivos também, pelo, pelo, pelo gasto público romano, uh, acabou ruindo em face também dessa inflação maluca, uh, como um todo uh, Governo que abusa de sua moeda tende a ir para o espaço. É, e no final, as pessoas, nem o próprio imperador estava aceitando, em pagamento de impostos, aquela moeda que ele mesmo tinha dito que era lei de curso legal. É, nem ele mais queria aquilo, porque ele sabia que aquilo não valia absolutamente, é, absolutamente nada. Então você vê que essa história da inflação, né, do abuso da moeda, já começa há bastante tempo. A próxima invenção que aconteceu, mais ou menos do século X, na China, foi quando eles inventaram o papel né? e a impressão. Então, na China, é, eles viram uma forma de facilitar a, a, a troca, né? porque o momento de ouro pesa, né? é complicado. Né? É, tem, e você pode usar, no lugar da moeda, no lugar do ouro que você tem, ou do lingote que você tem, você poderia usar um papel que representa aquilo que está guardado. Então, quando você faz isso, quando um papel serve como um certificado daquilo que está guardado, tá tudo certo, tudo beleza, faz sentido. Mas vocês podem imaginar quando o governo se arroga o poder de ele fazer esse depósito e ele emitir esse papel, a tendência é que ele passa a emitir mais papel do que tem ouro lá guardado. E a China fez isso, ela, ela passou a utilizar é, o papel moeda e Marco Polo nas suas aventuras, quando ele diz que vai visitar a China, ele, ele descreve, nota como interessante quando você entra na China, todo estrangeiro que entra na China, na fronteira era obrigado a deixar todos os seus bens, joias, ou qualquer tipo de ouro e prata, eles te davam então papéis que ele Aquilo na saída você trocava de volta lá pela tabela, pela tabela dele. Mas você pode imaginar que isso, o papel que a princípio pode ser usado para o bem, no caso de um certificado que está guardado, foi já que era é o governo tomando conta desse processo, não é o mercado, foi usado para o mal, ou seja, para emitir mais papel e fazer inflação. Né? Aí, na. na Próxima, a próxima inovação ah, foi na época das cruzadas, é, com os templários. Os templários eram uma ordem religiosa é, armada, Vamos dizer, hoje usaria o termo militar. Eles tinham castelos fortificados e eles, é, eles eu chamaria de protobancos, porque eles aceitavam depósitos de pessoas que tinham ah, moedas de ouro, lingotes de prata, e davam para você um certificado, dizendo que aquele... Né, fazendo a, o lado bom do, do papel moeda chinês, eles davam um certificado, um selo um lá de cera, dizendo, olha, você tem aqui comigo x gramas de ouro, x quilos de ouro. E qual a vantagem desse, desse sistema? É que os, como os templários tinham castelos ao largo de toda a Europa, inclusive Jerusalém, durante as cruzadas, esse serviço era muito importante, porque você, ao invés de você ir, sair de Paris uh, ou outro ponto da Europa Central, e ir para Jerusalém carregando uma grande quantidade de ouro que você ia precisar ao longo de todo o período da cruzada, você <risos> depositava em, no, no, num castelo templário em Paris e ia sacando ao longo do caminho, inclusive Jerusalém tinha uh, um banco templário lá, então você podia sacar também Jerusalém. Ela foi uma grande inovação. é uma grande inovação. Vocês podem imaginar que aí surge também, não sei se aí nos templários, mas um pouco mais para frente, uma nova característica do, do, do sistema financeiro. Você percebe o seguinte, como nem todo mundo saca, ao mesmo tempo, o ouro que está guardado, que se refere àquele certificado, a tendência do banco é também inventar mais certificados do que tem ouro lá. Os templários, é, eles não faziam isso, isso veio acontecer um pouco mais para frente. E os templários, só para vocês saberem, um fato curioso que acabou acontecendo com eles, foi que eles ganharam muito dinheiro com esse serviço, era um serviço muito valioso na época, uh, e o, o rei, eu esqueci qual era o nome, eu acho que era o Filipe IV, Quarto. Quarto? É, quem falou Filipe IV? exatamente, Filipe IV, é, no século XIV, o rei uh, falou o seguinte, como sempre, estava precisando de dinheiro, viu que aqueles caras lá realmente tinham muito dinheiro guardado, e começou a, a, a soltar boate, eles eram uma ordem secreta, misteriosa, porque eram muito frugais, eles não, não gastavam dinheiro para nada e faziam isso como uma missão divina, é, e começou a circular boatos de bruxaria, esse tipo de coisa. Acabou que ele ac tomou o dinheiro dos templários, todo o ouro dos e matou, a, a, e liquidou os chefes da ordem dos templários e grande parte da ordem em uma grande fogueira, numa sexta-feira 13. E por isso essa data passou a ser considerada maldita, desde essa época, porque as pessoas sabiam que aí tinha alguma coisinha mal explicada mas eles eram considerados uh, uh, bruxos e aí tinha lei de bruxaria então mata esses caras todos pega ouro. Bom, uh, na, na alta idade média você tinha na Europa uh, as feiras de champanhe não era só champanhe, mas essas eram as, as feiras mais famosas, Cinco vezes por ano as pessoas iam lá para fazer é, transação, transações tá? é, é, nessas feiras a lei que valia era uma lei privada, não valia a lei do reino onde você estava ou do, do cabo onde você estivesse, é, valia a, a lex mercatoria. E, e você já tinha uma outra novidade, que era uh, uh, crédito financeiro. Pra, para, o, para a igreja católica era proibido uh, emprestar dinheiro a juros, que era considerado usura, isso era pecado. Então, judeus e italianos bolaram forma de uh, contornar essa exigência e os italianos inventaram uma forma que era letra de câmbio. Então, você, uh, no fundo, você é, uh, trocava o um dinheiro do um cara, vamos dizer, se ele tivesse um ducado, você trocava por um florim, fazia uma taxa de câmbio, e na taxa de câmbio estava embutido os juros. Né? Então, a pessoa estava tomando, no fundo, um crédito. É, e era uma forma de uh, uh, contornar essa exigência religiosa de não poder ter usura. E os, uh, os italianos faziam isso colocando um banco, assim, na, lá nas na feiras de champanhe, é uma banca, e é por isso que o nome chama-se uh, banco. É, e uma coisa curiosa é que essas letras de câmbio, que eram fundos de, menos de crédito, também começaram a circular elas próprias como se fossem um certo tipo de dinheiro. Então é outra, outra inovação, mas uma inovação nesse caso positiva de mercado não havia abuso, não havia falsificação, não havia aquilo que eu estava falando, falando antes. Aí, o que aconteceu? É, no século XVII, houve uma outra invenção. O rei da Inglaterra, né, que estava em guerras, estava em dívida, não estava conseguindo tomar dinheiro no mercado, ele uh, tinha lá a Tower of London, que era um depositário, como se fosse um castelo templário, de receber uh, ouro e emitir certificado, guardar, como se fosse um cofre. É, primeira, a primeira coisa que ele fez foi confiscar esse ouro da, da, da Tower of London. Em, em geral, as pessoas que depositavam lá eram os ourives, que trabalhavam com, com ouro no mercado, eles usavam lá como cofre, mas o, o rei confiscou. Mas mesmo assim, como ele estava cheio de guerras, etc., ele continuou precisando de dinheiro. É, e não conseguia se financiar no mercado Aí um grupo de pessoas Chegou e falou o seguinte Olha, a gente tem uma forma Que você se financiar no mercado Se você me der O monopólio Da emissão de bilhete, de notas E se você circular toda a receita Do reino Da coroa Através dessa instituição que eu vou criar Eu te empresto uma grande quantidade de dinheiro a 8% ao ano que você não está conseguindo pegar no mercado. O que, que foi isso? O Banco Central é, em inglês foi assim que foi feito. É uma forma de financiar o rei, obtendo privilégios de monopólio de emissão de bilhetes e de circulação do dinheiro da, da coroa através desse banco. Né? É, obviamente, esse banco teve muito sucesso e os nobres e o rei viraram sócios desse banco, que ainda era privado nessa época. Não, privado. Veio a se tornar público, se não me engano, só no século XX. É, mas eram de donos privados que tinham esse assim, monopólio né? é, de, que todos nós gostaríamos de ter. Não, então, para você ver como é que surge esse negócio no banco central, surge, e em todo lugar foi assim, para. E emprestar dinheiro para o rei um privilégio. Os bancos que já vinham operando no mercado, e eles vinham operando uma certa quantidade de reserva fracionária. O que é reserva fracionária? Aquilo que eu estava citando antes. Que o banco tem dinheiro de todo mundo lá, ou o ouro de todo mundo, mas ele emite um pouco mais de papel do que tem de ouro a cada momento. Vocês já ouviram esse filme, né? Tem mais depósito do que dinheiro a cada momento, então os bancos lá faziam isso, faziam, mas eles tinham que fazer isso de uma forma muito modesta e controlada, porque se por acaso alguma pessoa desconfiasse que o banco não tinha dinheiro dele naquele momento, você ia lá, testava, sacava, e se houvesse um boato que aquele banco realmente não tinha aquela quantidade de dinheiro, o que tendia a acontecer, é que aquele banco ia à falência, e, e justamente é isso, que o dono do banco não quer, que ele quebre e ele perca um business que é muito importante. Então, enquanto você não tem um banco central, a tendência é que esse tipo de reserva funcionária, a quantidade de reserva funcionária, seja, ou de alavancagem, seja uma quantidade pequena, modesta, de tal forma que você não corra o um risco de quebrar. Quando você uh, coloca o banco central na jogada, o banco central, na verdade, é o banco-chefe. Os outros bancos, o que ele gostaria é de que sejam apêndices. Desse, desse Banco é, Central. Então, o Banco Central tem todo interesse em ah, expandir a quantidade de reserva fracionária, de crédito na economia, de moeda na economia, ah, em conjunto com esses outros bancos. Eles são sócios nesse empreendimento. Né? E uma das formas que ah, o Banco Central encontrou de ampliar essa quantidade de crédito, de moeda criada do nada pelos bancos de reserva estacionária, foi dar um privilégio aos bancos de... dizer o seguinte, olha se por acaso os seus depositantes vierem sacar e você não tiver quantidade suficiente para fazer frente a esse é, pedido de saque, eu decreto um feriado bancário e digo, olha, você tem tempo suficiente para encontrar é, esse dinheiro e continua operando. Coisa que qualquer empresa não pode fazer. Se uma determinada empresa, hoje, a qualquer tempo, no sistema capitalista ou nesse sistema que a gente vive hoje, se ela tem um compromisso naquele dia e ela não cumpre, o que acontece? Há um pedido de falência. Né? É, ou seja, ela não pode continuar operando. Você tem que, no sistema capitalista, o que vai acabar acontecendo é que os credores tomam a empresa, mudam a gestão a empresa não desaparece, o que acontece é que o sistema capitalista é um grande mecanismo de tirar o e colocar gente mais competente para tocar. No caso em que o governo chega e diz, olha, bancou. se os caras derem sacar, pode deixar que eu vou proteger você, é, a gente decreta, decreta esse feriado bancário, suspensão de pagamentos, que chama em inglês, sus suspension of payment, e você não precisa fazer frente a isso. Olha que lindo, né? Eu também quero ter banco assim né? Então, é... quando tem problema é... O Banco Central decreta um feriado bancário Então a tua tendência, como, como quem opera banco É fazer o máximo disso né? Não é que você seja ganancioso Necessariamente Todo mundo tem um lado ganancioso Mas se você tem uma lei que diz que se você explodir para caramba a quantidade de reserva funcionária no um número de papelinhos, é, você não vai ter esse problema? Você vai ter a proteção do Banco Central e do governo? A tendência é essa, tem um incentivo para que esses caras façam isso. Né? É, e aí o que, que acontece? Você está vendo como esse sistema está sendo consolidado nas mãos do Estado para certos objetivos é, basicamente financeiros. E aí você cria outros mecanismos. Por exemplo, seguro-depósito. Né? É, na época dos meus avós não tinha seguro depósito. Né? Hoje em dia, eu acho que você, por CPF, por instituição financeira, até 250 mil reais, alguma coisa assim, você está garantido pelo Estado. Significa também que pouco importa qual é o banco, se o banco está solvente ou não, né? é, porque você sabe que você não vai perder o seu dinheiro porque está garantido pelo Estado. De novo, você está dando incentivo para o gestor do banco imprimir, fazer reserva para o funcionário, mas possível, que é justamente o objetivo do Banco uh, do Central. Outra inovação é que lá atrás você tinha... os bancos eram partnerships, ou seja, eram como se fosse hoje um no Brasil uma sociedade limitada de responsabilidade dos sócios, então se ele quebrasse, não, não tinha, ele não tinha como fazer frente a, a esses saques, é, ele no fim do dia, por mais que ele tivesse um feriado bancário pra, <risos> para ganhar tempo. No fim do dia ele era obrigado a pagar aqueles os sócios na física eram obrigado a pagar aqueles é, saques em algum momento. Né? Ao longo do, do século do século passado, do século XX já no século XX, é, os os bancos passaram para serem sociedades anônimas, corporations. no corporations na corporation uh, o sócio não é responsável. Então de novo, se o sócio não é responsável, você está brincando de criar dinheiro do nada e fazer essa brincadeira, pô, eu quero também fazer mais, né? Fazer mais, porque o sócio não vai ser responsável. No máximo seria responsável o gestor. Mas a gente viu na crise de 2008 que nenhum gestor foi responsável. O Jamie Diamond, que, que, que quebrou a uh, Wall Street junto com os CEOs de uh, Goldman Sachs, dos outros bancos, e os Fair que e o Anime da vida, é, a maioria desses caras está lá ainda. Então o sistema capitalista que justamente serve para tirar os imbecis, colocar gente nova, botar os credores para passar a ser os novos donos, nada disso aconteceu. Não foi deixado que ninguém quebrasse. Né? E os gestores continuaram lá. Ou seja, você tem o famoso lucro privado e prejuízos socializados. O privado, prejuízos socializados. Porque e quando eles ganham dinheiro, alavancam, fazem todas aquelas coisas que eles fazem, muitas vezes ruins, eles ganham o bônus bilionário que eles têm. Quando eles quebram o banco, quebram o sistema financeiro, eles são salvos, continuam lá, têm um perigo garantido, e quem está pagando tudo é o contribuinte. Então, esse sistema, obviamente, não é, é capitalista e, e, e não se pode dizer que ele não seja regulamentado, ao contrário, é excessivamente regulamentado. A gente viu que se tivesse um sistema mais parecido com o que acontecia, Alguns séculos atrás, esses incentivos perversos que os bancos tiveram, eles não teriam. Mas agora, no sistema atual, é, eles têm. Outra coisa é que o Banco Central é uma, uma função do Banco Central é que ele é um supervisor monopolista. Né? Ele é o único cara que pode supervisionar os bancos para saber, por exemplo, se eles têm o capital adequado. Um dos exemplos, né? É, o capital adequado, que determina é o próprio Banco Central. Muitas vezes em composição outros bancos centrais ao redor do mundo, e eles determinam justamente o capital muito baixinho, porque esse é o interesse deles e dos bancos que eles têm pouquíssimo capital, e que o Estado proteja eles para eles ganharem o máximo de dinheiro. Então, o capital, só para vocês terem noção, só para vocês terem noção. Vou voltar um pouquinho para a década de 80, quando né? chegou em 1982, uns países periféricos aí quebraram. Brasil, México... É, e uh, o Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, ele ficou chocado que os bancos, o Citibank, quebrou basicamente, ficou líquido e quebrou por conta desses países periféricos que estavam dando default. Ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que... Esses caras estão com pouco capital, isso é um problema. Eles têm pouco... Capital significa que é o um dinheiro dos sócios, que serve para seu buffer, para ser o colchão, numa eventual perda do banco em algum dos seus ativos, dos seus empréstimos. Como eles tinham emprestado muito com o Brasil, o Brasil deu calote, é, eles, eles tinham pouco colchão, então eles ficaram com capital negativo, ou seja, insolvente. Né? E o Volcker falou, não, a gente tem que, a gente tem que ter regras para os bancos. Né? E não adianta ter regras só para o Banco Americano, porque senão todo mundo vai para outra jurisdição, vai para a Inglaterra, e aí eles vão ficar com regras que continuam com capital quase zero, temos que fazer uma regra global. Fizeram o tal da Basileia, Comitê da Basileia, de Supervisão Bancária. E aí eles estabeleceram página, tá? A Basileia hum. 1, 88, que era mais ou menos o seguinte. É, o banco tinha que ter no mínimo 4% de capital. 4% de capital, 4. É, Isso significa que uh, se uma classe de ativos do banco, por exemplo, empréstimos, tivesse lá uma perda equivalente a 4% do total de ativos, eles estavam quebrados. Ou seja, esse capital já começou... Isso que seria prudente, né, que eles já inventaram, já inventaram já um capital microscópico. Antes da invenção do Banco Central, só para vocês terem noção, no mercado, o capital de um banco era de 30% a 40%, né, e eles estabeleceram no Basileia 1,4%. Mas o mais engraçado, para quem gosta do, de falar sobre o sistema financeiro, é que esses 4%, sabe como eram calculados? Não era, na verdade, 4%. Por quê? Era 4% do capital, por exemplo, se o seu ativo fosse um empréstimo. Mas se fosse, se fosse um pacote de mortgage, se fosse um pacote de mortgage, você só precisava botar 4% de 20% do pacote de mortgage. Se fosse imóvel, se precisava botar 4% só da metade do seu livro, de empréstimos de mortgage e se fosse empréstimo para governo não precisava capital nenhum, era 0%, 4% de 0%. Não sei se estou conseguindo me explicar direito, mas tinha uma, uma ponderação dependendo do ativo que cada banco tinha. Então, se fosse um empréstimo normal para uma empresa, para um de vocês, ele tinha que ter 4% para fazer frente a cada um desses empréstimos. Mas se fosse um mortgage, um, um empréstimo imobiliário seria 50%, se fosse um pacote de mortgage, seria 20% de peso. Então era 20% de 4%, muito menos capital. E se fosse um, um, um empréstimo para o governo, seria, não precisava capital, não precisava capital. Então não era 4%, na verdade os bancos tinham, sei lá, estavam obrigados a partir da Basileia 1, que seria uma medida para ser jogo, estavam obrigados a ter uns 2% de capital, ou seja, zero. Todos os bancos continuavam quebrados. Obviamente deu problema, aí inventaram o Basileia 2, agora inventaram o Basileia 3, que era para ter sido implementada logo depois da crise de 2008, para ser em 2010. Os bancos pediram: não, adie aí um pouquinho, passa para 2013. Aí para 2013, não fizeram em 2013, passa para 2015. Agora só para o sistema noção, o Basileia 3 é, tá, vai ser implementado em 2018, 2019. E isso para aumentar o capital para 8%, que continua sendo ínfimo e ainda valendo esses truques de ponderação que, que eu expliquei. Né? Então você vê que a tal regulamentação dele, que seria o lado bom da regulamentação, que seria, olha, banco, vocês têm que ter muito mais capital do que vocês estão colocando, né? Essa seria a regulamentação boa, essa seria a regulamentação boa e isso eles não fazem, né? É só a regulamentação ruim para permitir mais a alavancagem nos bancos. Né? É... Em resumo, para chegar à conclusão e amigo, para a pergunta, eu quero só fazer uh, uh, um resumo. Antes a moeda era nossa no mercado e não tinha a um tempo. Hoje a moeda, você tem todos esses truques que eu falei, a moeda é central, o crédito é central, o lucro é privado, o prejuízo socializado, você tem essa política do too big to fail, que vocês já devem ter ouvido falar, que é, os, os bancos estão tão alavancados que se você deixa com que um banco grande quebra, isso pode gerar um grande dano na sociedade. É até verdade, mas quem permitiu que esse banco fosse alavancado nesse nível foi justamente o Estado, o governo e o Banco Central. Você tem não tem responsabilidade dos sócios para pagar, porque você hoje os bancos na maior parte do mundo, aqui no Brasil é um pouquinho diferente. É, o sócio não tem responsabilidade? Nenhum, então você, os bancos são sócios do ciclo econômico e dessa alavancagem. Toda vez que você alavanca, gera crédito, os bancos ganham, e na, quando baixo, quando você tem a correção, os bancos não perdem. Então ele, eles são sócios na parte boa, né? é, que é uma delícia: né? você só ganha. É, então hoje o sistema é completamente estatizado e corrompido por essas é, regras estatais. Que que vai? E por isso, obviamente, em 2008, os bancos tinham uma alavancagem de 30 para 1, que é referente ao capital que eu disse que era muito pequeno, né? 30 para 1, 40 para 1. Os bancos europeus tinham 50 para 1, 60 para 1. Né? Inviável trabalhar com uma alavancagem desse tamanho. E óbvio que eles quebraram, só que eles quebraram do pior jeito. Quebraram de uma forma em que nós é que pagamos o prejuízo. Né? Nós é que estamos pagando via inflação, via impostos. E a gente aqui no Brasil também paga, também paga indiretamente uh, pelo que está acontecendo. E o que, qual foi a solução do Banco Central, dos bancos centrais do mundo após 2008? Foi criar mais crédito. Né? Então o sistema já dava a minha analogia é que o sistema uh, inteiro, não só financeiro, estava né? tava dependendo de um crédito muito barato. Né? Antes da crise ele chegou a 1% ao ano. Entre 2002 e 2005, 1% ao ano, que para mim era um escândalo, na média, historicamente era 5% ao ano. Eu digo que esse um empréstimo base entre bancos, depois, obviamente, isso cresce à medida que você vai tendo risco de crédito. Esse é, é o empréstimo base. Era tipicamente 5%, mas um pouco antes da crise baixou-se para 1%, e aí você tem um efeito como se fosse uma morfina. Né? Na Segunda Guerra Mundial, quando um soldado tinha. Né, tomava um podia uma, uma mina e perdia a perna, você então dava é, morfina né, ou heroína para esse, esse soldado. O problema é que você tem é, que saber quando você vai tirar essa morfina. Você, porque, e aí você tem a tal da síndrome de abstinência, porque o cara fica viciado naquilo para não sentir dor, você dá aquilo, é, mas num determinado momento você tem que tirar e você sofre a crise de abstinência. Uh, o que está acontecendo hoje no mercado financeiro é que eles não querem retirar a do sistema. O sistema está baseado em verdade, da mesma forma que o soldado, ele não estava sentindo dor, mas ele estava com um problema grave. Né? Se não fosse essa administração artificial de uma medicina, ele estaria sentindo muita dor, e era, faz sentido você estar tá sentindo muita dor, porque é um sinal uh, do mal que você está sofrendo. Claro que a gente faz isso porque a gente propõe melhores soluções no caso da medicina. É, aqui você tinha a injeção de heroína no sistema e a, o que aconteceu após 2008 é vamos colocar mais heroína no sistema, que é o que está sendo feito de lá para cá. Mais injeção de crédito, mais estatismo, mais controle na economia. Então está tendo o próximo, o próximo degrau de centralização de todo esse sistema financeiro internacional. Está ficando cada vez mais centralizado. Obviamente... Em algum momento, essa heroína vai ter que ser tirada do mercado, que vai dar mais problemas. Né? Como a Tátia dizia, o, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro. Em algum momento acaba o dinheiro mesmo. Esse, esse é um truque de mandrake que eles estão fazendo, e você tem que tirar essa, essa heroína, e aí a gente vai ver a verdade. A minha impressão é que no momento em que eles começarem a tirar a heroína, ou seja, subir os juros, e pararem de criar essa injeção, é, a gente vai ver a realidade que é muito, muito... Uh, ruim. Uh, Para acabar, uh, o Banco Central hoje tem cinco funções principais. Ele controla a, a moeda do crédito, ele determina a política monetária, ele faz os sistemas de pagamento, né? ele, uh, é, ele uh, supervisiona os bancos e ele uh, autoriza novos bancos a operar no mercado. Se você separar as funções do Banco Central no cinco, 5, você pode lidar de uma forma muito tranquila é, para resolver todos esses problemas. Você poderia, por exemplo, no caso de transferências entre as pessoas, que é o sistema que a gente pede TED, né, não precisaria mais hoje o Banco Central, isso já é feito pela CETIP, então você já poderia tirar isso do escopo do Banco Central. É, política monetária, eu tenho um artigo no, no site do Mises que mostra como você pode flexibilizar e parar de tabelar em 13,25, em 12,75. Você pode permitir uma banda muito maior e parar de tabelar. É, você pode eliminar o um monopólio de supervisão do Banco Central. Então, os bancos poderiam escolher como selo de aprovação, o selo do Fed, o selo do sei lá, Paulo Rabelo de Castro, que tem a agência de rating, o selo do ICB, que possivelmente serão melhores do que o nosso Banco Central. E você tem que, uh, no caso de uh, quem emite a moeda, eu acho que você poderia permitir que uh, a gente usasse dólar ou usasse euro como depósito no Brasil, ou eventualmente, que é um assunto que eu não vou entrar muito aqui, eu não sei se vocês perguntem, posso entrar? É, você poderia permitir que bancos emitissem moeda também. Isso não quer dizer que os bancos fossem emitir moedas loucamente, gente já viu na história que não era assim, né? e, sei lá, mulheres vão entender isso melhor, por exemplo, tem uma tem uma bolsa feminina que é muito cobiçada pelas grandes socialites do mundo fora, que é a, a a bolsa Birkin da da Hermès, né? é, você, você, ela custa sei lá mil dólares para ser produzida, só que ela vale dez mil dólares no mercado. Você acha que a Hermès é, maximizaria seus resultados se ela saísse fazendo? Ela poderia muito bem fazer milhões e milhões de bolsa dessa Provavelmente isso não seria bom para a Hermès ela perderia o valor de, da marca dela como um todo, não só da, da, da bolsa em si, ela perderia a, a sensação, a, essa percepção de escassez e isso seria ruim para a mesa. Mais ou menos o mesmo vale para a emissão de moeda, você tem como banco privado emitindo moeda, você tem todo o interesse que essa moeda seja aceita, que as pessoas usem mais e é justamente através do maior uso da sua moeda que você vai ganhar mais dinheiro. Mas se você abusa da moeda como os governos fazem, as pessoas, se tivessem a opção, tenderiam a não usar aquela moeda. Então também não tem é, esse problema. Em resumo, é, essas soluções é, individuais que eu estou falando podem ser feitas hoje, mas o ideal mesmo seria que a gente voltasse 100 anos, enquanto não existia banco central nos Estados Unidos, não existia banco central no Brasil, e a gente não tivesse seguro é, é, depósito, a gente não tivesse essa política de lucros socializados, lucros privados e prejuízos socializados, ou seja, cada banco seria responsável pelo que faz, é, você teria uma alavancagem muito menor do que você tinha, você teria muito mais responsabilização no nosso ponto de vista, você saberia você se preocuparia em saber qual banco estava tá mais solvente do que o outro e não deixaria o seu dinheiro lá se o banco você achasse que não fosse solvente, ou seja, um mundo de 100 anos atrás, seria um mundo muito melhor que hoje e não teríamos essas crises recorrentes que a gente está tendo, principalmente a partir de 1970. Obrigado, pessoal. inevitavelmente a vida, nos, pelo menos nos países ocidentais, vai tender só a melhorar a qualidade de vida, os recursos vão ficar é, cada vez mais acessíveis para um maior número de pessoas. É, nesse choque de discursos, qual que é a correlação? Por exemplo, esse caso da, é, realmente me parece inevitável esse choque do sistema financeiro, a gente continuar com essa política. Até mesmo, se retirar a política, vai ter um baque. É, esse baque ou esse choque não vai contra esse discurso otimista dos libertários, porque ele vai acabar pesando na qualidade de vida das pessoas que estão inertes nesse sistema financeiro. Excelente é pergunta. É, é assim, uh, o mundo não gira apenas em torno do mercado financeiro. Né? Uh, a gente tem uma economia real, a gente tem o que a gente faz, o que a gente produz, e isso obviamente tem impacto na qualidade do sistema. Então você pode estar fazendo carcaria no sistema financeiro, mas dependendo do que você está fazendo no resto da economia, essas coisas podem ser, com o tempo, canceladas ou ajustadas. Óbvio que se você não estivesse fazendo intervenção governamental, possivelmente o ajuste seria mais severo, pontual, mas seria muito melhor. Mas como a gente não vê essa opção, a gente não sabe, não tem a possibilidade de experimentar esse ajuste rápido e muito menos doloroso do que seria um sistema de topar, né? como a gente está tendo hoje. Né? Mas o fato é que você pode ir para um lado ou para o outro, e é por isso que você tem austríacos eminentes de um lado e austríacos eminentes de outro. Porque é difícil dizer, dado que o governo está fazendo uma opção de besteira aqui, mas como o resto da economia você tem sempre coisa boa ocorrendo, se isso vai explodir numa crise mega gigante ou não. Né? A minha impressão pessoal, é que a gente está vendo um, uma era de deflação sustentada, Porque, uh, como houve exagero né, de emissão de crédito, de emissão de moeda, o sistema tende a se ajustar. E os próprios caras estatais estão falando que os bancos têm que agora ter um pouco mais de capital. Então, se você está falando que o banco tem que ter mais capital, a tendência é que os bancos parem de emprestar. Porque, no fundo, ele tem que ter mais capital em relação ao total de empréstimos. Ele pode fazer isso de duas formas. Levantando capital no mercado ou diminuindo o número de empréstimos. Então, a tendência é que ele faça um mix das duas coisas. Que ele aumente, o um pouco de capital no mercado, levante ações, mas também é, a, pare de emprestar, ou diminua o nível de empréstimos. E, por mais que, de um lado, o governo esteja injetando heroína, se o próprio sistema está querendo desalavancar o sistema, no, no sentido de diminuir o número de empréstimos, você tem algo que não gera aquela inflação, que alguns austríacos, como o ficam falando o tempo inteiro. Oh, cadê? Vai dar minha, minha hiperinflação, né? etc. É, mas para quem viu a crise uh, de a bolha de crédito japonesa da década de 80, é, não necessariamente ia concordar com o Peter Schiff, que foi o meu caso. Eu sempre achei que a gente teria um, um, uma, um cenário mais japonês. Se vocês terem uma ideia, em 1989, 1989 a, a bolsa do Japão bateu 39 mil pontos, 89. Hoje, sem correção de inflação, sem nada, ela está bem abaixo desse nível ainda. Só para vocês terem uma noção. O Jardim Imperial ali na frente do, de Tóquio, só aquele pedaço do Jardim Imperial no centro de Tóquio varia mais do que todo, todos os imóveis da Califórnia em 1989. Para vocês terem uma noção do tamanho da bolha de crédito do Japão. E o que aconteceu né, depois disso no Japão foi justamente isso que a gente está falando aqui. Os bancos quebraram, o governo não queria deixar de quebrarem, então ficou injetando heroína, ou seja, crédito forçado nos bancos, que é o tal do quantitative né, easing, ficou injetando nos bancos, mas eles estavam querendo desalavancar. Então o Japão ficou nessa coisa de não ter inflação, ou ter perto de deflação esse período inteiro, é, enquanto de um lado o banco tenta consertar os erros do passado, o governo fica criando novos erros através dessa injeção adicional. E fica nesse ciclo uh, vicioso e, em que eles não saem disso. Né? E meio que o sistema uh, de hoje está tá nesse lado. Tem uma força deflacionária muito grande, mas o governo não deixa que os bancos se ajustem tirando a heroína. Aonde isso vai dar, eu não sei, mas não está com cara que é hiperinflação. inflação. Está muito mais cara de ser quebradeira no momento em que... É, a hora da verdade, realmente. Você tem uma grande recessão no momento em que eles subirem os juros e pararem de dopar o sistema. Ué, boa tarde. É, fora dessas propostas que você apresentou na conclusão da, parada, da palestra, né, você enxerga, por exemplo, na, no aumento da reserva da sei lá, 90% ou até 100%, uma forma de prever e até evitar crise como de 2008? É. Ó, obviamente, se você aumenta o capital Que é a mesma coisa que dizer né? Diminuir a reserva fracionária No sentido do que você está falando Você torna o banco muito mais, é, mais solvente Muito menos arriscado Porque você passa a dizer o seguinte Olha, o banco a todo momento Ou quase a todo momento Ele tem o dinheiro em caixa Para fazer frente aos pedidos de saque Que porventura possam ocorrer Então, óbvio que isso é algo que uh, aumenta a solvência daquele banco e do sistema, não tem a menor dúvida. Uh, a questão é se isso deve ser feito através de, dessas reformas que eu falei, ou seja, tirar todas essas intervenções e isso ocorre de uma maneira natural, ou se você deve vir de cima para baixo, de novo, os burocratas, é, e falar, olha, tem que ser assim, tem que ter... Eu tenho medo danado de dar esse poder na mão dos caras. Os caras vão fazer de uma forma errada, vão, fazer, sabe? vão é, determinar uma regra errada e depois vai, vai ter que consertar de novo. Mas seria, vamos dizer, uma regulamentação boa nesse sentido. Vamos dizer, algumas pessoas dizem que o austríaco odeia regulamentação. Né? Não, o austríaco não odeia regulamentação. O austríaco odeia uma regulamentação arbitrária, uma regulamentação não de mercado. Você acha que algum austríaco não gosta da ISO 9000? O FIDO adora ISO 9000, né? e a ISO 9000 hoje quem não produz industrialmente de acordo com um certos processos como o não consegue vender. Essa é a melhor certificação. É uma certificação que é testada no mercado não que veio da cabeça de um burocrata genial que está sentado lá ou, ou na Basileia ou, ou, ou no Banco Central em, em Brasília. Então eu prefiro que a gente retire as intervenções e permita que pela competição entre os bancos eles cheguem à conclusão de que, para seu próprio interesse, ele não pode ter um nível de reserva fracionária alto porque ele arrisca quebrar e aí ele vai ser responsável por essa quebra e, e para isso, ele não quer. Ele usa um nível de capital muito mais alto, é o que eu prefiro. Mas, se não tiver essa opção, vale a pena aumentar o nível de capital dos bancos? Vale. Mas você viu o que, que esses caras fazem, né? Ele saiu de 2% e agora é de 8% ajustado, que na verdade vai dar uns 4%. 4% de capital. Quando a gente está falando que, pô, o mínimo para ter um nível de saúde do sistema deveria ser 30%, 40%. Eles estão falando de sair de 2 para 4% ou 5%. Né? Em 2019. É eu Aqui eu tenho. É então. Lá na Holanda tem um sistema de banco que você pode depositar o um dinheiro no banco e tirar no outro. Como que isso se encaixaria assim? Lá tem um banco? Eu não, eu não conheço o sistema holandês uh, depositar num banco e tirar num outro. É, por exemplo, eu, se fosse aqui no Brasil. Eu deposito num banco do Brasil, mas eu posso sacar na Caixa econômica porque todos os bancos, eles também ah, estão interligados. É, o, o sistema brasileiro também é razoavelmente interligado. Hoje, com uma TED, mesmo que você não faça isso, você pode dar uma ordem de TED de um banco para o outro e sacar no outro quase que imediatamente. Quase que funciona, uh, como você está dizendo, né? é... mas eu não conheço bem o sistema lá, deve ter um banco central, deve ter, Isso é normal que bancos operando o sistema queiram trazer essa vantagem para o cliente, por exemplo, a, a, a, caixa eletrônica. Né? É, eu não me lembro mais como é hoje, mas logo que começou, você tinha o Itaú, era proprietário, mas todos os outros bancos eram banco 24 horas. Então, impulso. Ou seja, eles falavam: não, você pode usar uma caixa só para vários bancos diferentes. Né? É uma, uma grande vantagem que os bancos têm interesse normalmente em dar ao cliente. É, outro dia eu estava na Suíça, que é um exemplo diferente, mas ilustra um pouco dessa característica que eu estou falando estava na Suíça, foi numa loja. Aí ela me perguntou o seguinte, a vendedora, você quer pagar em franco suíço, em euro, em dólar ou em pound? Pô, maravilhoso, né? Isso isso aqui é um sistema decente. E aí você escolhe a moeda que você quiser. No fundo, isso vale, deveria valer também para banco. Não tem por que não ser. Você quer pagar desse banco, daquele, também deveria valer igual. A gente deveria ter essa opção. Né? E quando as pessoas falam para mim, pô, mas Hélio... É Uh, como é que você vai fazer se cada banco emitisse? Ia ser uma complicação, porque na hora de pagar ia dar um problemaço. Não, esse exemplo da loja da Suíça, você vê, você diz da, qual, qual a moeda que você quer usar, você pode manter no seu banco? Lá no Paraguai é assim também, e nem tem uma superestrutura de país. Você pois pode pagar em Guarani, em real ou em dólar. Pois é, então você pode, mesmo que cada banco tivesse a sua moeda e você tivesse a moeda no a sua moeda que você <risos> gosta de trabalhar seria o Itaúzes, por exemplo? Né? É, você fala assim, pô, Itaúzes, mas pô, o outro cara lá gosta de Bradesco. Pouco importa, o sistema financeiro torna isso transparente para você. Você pode falar o seguinte, que eu quero pagar Itaúzes ele aceita, porque ele sabe que é uma moeda relativamente aceita, ele quer aceitar também. Né? Essa que é a ideia. É, mas só uma questão sobre a crise de 2008 que tem um elemento interessante também, que ela também foi uma crise que eles aprenderam de crises hipotecas, né? Principalmente pelo lado do, do Fred Mayer que eram grandes bancos hipotecários que financiaram por muito tempo a, a ideia do Estado americano de fornecer o grande sonho de subúrbio, de grandes casas no meio do nada, que seriam maravilhosas, por sua vez, demandava uma grande estrutura de investimento é, público-estatal, principalmente nas grandes austrasas americanas. Então, você tem toda uma cadeia de vício do dinheiro fácil do, do Banco Central americano para financiar essas, essas políticas governamentais. Você vê algum, algum espaço para alguma reforma bancária significativa sem você fazer uma reforma é, nessa, nessa, nesse vício do, do Estado na, do, do dinheiro fácil? Né? Vamos só falar um segundo sobre a questão das hipotecas, que é muito importante, eu acho que tem um mito aí no, no mercado, que havia era só uma bolha no setor imobiliário. Na verdade havia bolha em todos os setores da economia. Havia bolha nas ações brasileiras, nos títulos governamentais poligais, nas commodities. Né? Vocês lembram, agora o preço das commodities, a Vale vendia o bilhete, 200 dólares, hoje é 50. Só para vocês terem noção é, do, do nível petróleo, o que era, hoje o que era, é. O, o, a bolha era em todos os ativos. Obviamente, quando vem a crise, ela acaba estourando em um ponto específico da economia. E fazia sentido o seu setor imobiliário, não só pelo tamanho, mas pelo que você está dizendo também, que você tinha essas agências govern... quase governamentais, né? porque eram em tese privadas, mas todo mundo entendia que havia o compromisso explícito do governo federal é, de, de que essas, essas empresas eram cobertas pelo Estado, isso era refletido no custo de captação delas, que era basicamente igual ao custo do governo americano, então isso mostra que o mercado percebia essas agências como sendo agências de governo, na prática. E essas agências tinham a meta de realmente expandir a, a, a propriedade de casas de todos os americanos. Teve inclusive uma, uma lei que era o Community Reinvestment Act, que uh, uh, obrigava os bancos a emprestar dinheiro para pessoas que muitas vezes não tinham capacidade de pagamento, né? que eram os empréstimos NINJA, né? que é no income, no job, no assets. Você chegava, o banco chegava para o cara e falava assim: é, Você tem emprego? Tem, toma um crédito. O cara não precisava nem apresentar um papel nem nada, tá certo? É, é, os bancos estavam meio que obrigados pelo governo fazer isso. No fundo, o que você estava fazendo é escravizando essas pessoas, porque. No momento que você uh, dá um empréstimo para uma pessoa que você acha que não pode pagar, não tem condição de pagar, é, no, é, você está criando um problema para essa pessoa. Né? E vou, claro que os bancos só vão fazer isso se estão obrigados pelo governo. E era é o que estava tá acontecendo. O CEO da Fannie Mae, né, você tem os e-mails que, que saíram depois da crise de 2008, eles, ele, ele tem um e-mail lá que diz o seguinte, olha, quem não aumentar o nível de crédito, não sei quanto, vai para a rua. Né? Então, o negócio era expandir a quantidade de crédito imobiliário, né? é, ou seja, aconteceu no setor imobiliário a crise, que era muito grande, porque tinha uma quantidade enorme de besteiras, mas o fenômeno do crédito era geral, global, que aconteceu depois da crise da tecnologia da internet de 2008, quando o Greenspan então resolveu dar liquidez no sistema para não haver problema. Então ele botou a tal heroína no sistema, e só que o que aconteceu? Quando chegou em 2006, ele, o Greenspan, que tinha, tem um dentinho um austríaco, falou o assim, seguinte, cara, não posso manter essa heroína aí, por tempo determinado, no sistema, desde 2000. Quando chegou em 2006, ele começou a tirar a heroína do sistema, e aí quebrou tudo. E aí os caras falaram, epa, bota a heroína de novo no sistema, que é a fase que a gente está vivendo hoje. Então vocês veem que a gente já viu um pouquinho do filme do que acontece quando você resolve tirar a, a, a heroína do sistema. Mas você completou com uma pergunta, você falou se tem uma forma Como é que era a tua pergunta no final? Se tem uma tem foca... Tem uma profissional é bancária sem você centro o Estado e a estrutura de financiamento. É, então, esse artigo que eu tenho no Mises, que é Como Operar o Banco Central Segundo o Desenvolvimento da Escola Austríaca, ele mostra como deveria ser reformas pontuais. A forma certa é voltar 100 anos atrás quando você não tinha nada daquilo que eu estava falando. Mas se você quiser fazer reformas assim, pragmáticas, pontuais, que você possa fazer hoje, nesse artigo eu cito passo a passo o que você deveria fazer. Eu acho, a minha opinião, é que esses passos que eu cito ali são os mais apropriados. São flexibilizações é, do, do mundo engessado estatal que a gente tem hoje. Em cada uma das funções do, do Banco Central. Você vai tirando essas intervenções gradualmente em cada um desses a decisão dos que eles operam. Então, eu acho que por aí é o que você é preciso. É óbvio que leis como essa que mirem Investment Act, que nos Estados Unidos que digo, os bancos a emprestar para casa não pode pagar também tem que ser é, removidos. Mas o cerne do problema é no mercado financeiro e não fora. Esses outros problemas é, é, podem ser resolvidos de uma forma acessória. Mas se você resolver os problemas centrais, aqueles que estão residindo no banco central no sistema financeiro, você vai uh, uh, ter mais efeito. Você acha que a próxima crise A próxima crise ela tem mais probabilidade de acontecer nos países centrais, que hoje estão aí vivendo, não esquece de Japão, aí juros negativo, crescimento zero, né? Ou a probabilidade maior é de acontecer nos Gente China, Brasil, Índia. É, qual tem, qual onde é que seria exatamente o foco do próximo estouro de bola de ativos? vem a gente vê também uma é bola de ativo aqui no Brasil e na China também tem um pouco de, de bola de alguns setores lá. E você acha que o próximo lugar a estourar seria esse, esse mercado? Assim? Vamos lá. É, bom, eu também gostaria de saber, porque eu gostaria pesado <risos> só de saber um ano, né só me saber quando. Seria o melhor. Não, isso é, isso é, é isso. Bom, primeiro vamos fazer por exclusão, tá? Porque eu acho que ajuda a gente a raciocinar. Eu não acho que o Brasil seja o um lugar. Por quê? Uh, o que a gente está falando é, é, um, é uma questão monetária, não é uma questão de, de contas públicas. E vai ser dinheiro de fora aqui, né? De bem, de é, mas vamos lá. Enquanto o resto do mundo está com juros reais negativos, negativo. Sim. Isso, na minha opinião, o que qualifica a heroína. Heroína é isso, juro real negativo. Assim, você dá dinheiro de graça. Né? Se você tem juros real negativo, você deveria tomar um empréstimo e comprar bilhete de loteria. Pensa bem, me dá aí um bilhão, eu vou comprar tudo em bilhete de loteria porque beleza, entendeu? E se eu quebrar, quebrei lá na frente. Juro real negativo gera um problema que tudo parece que dá dinheiro, quando na verdade não dá a, a posteriori. Né? Tudo parece que é bom pra caramba. Quem já fez finanças sabe no modelo de projeção, imagina se descontasse o fluxo de caixa futuro por um juro negativo, o fluxo de caixa ia aumentando a eterno. Né? Então aquilo fica cada vez mais valioso. E não faz sentido isso. Né? Você tem que ter juros reais é, positivos, de tal forma que o, o dinheiro amanhã valha menos do que o dinheiro hoje. Né? E a inversão dessa lógica, que é uma lógica inescapável do ser humano, de que um, algo no futuro vale menos do que algo hoje, isso aí gera problemas. No Brasil, hoje está com juros de 3,25 para uma inflação de que mesmo que você bote efeito Dilma aí no cálculo da inflação, outra, uma inflação de 10. Ou seja, você tem, você tem um juros reais positivos. Então é muito difícil você ter uma bolha no Brasil. Muito difícil. Mas que os tiraram dinheiro daqui. Por que, que ele vai tirar se ele tem juros real positivo aqui? Que subir lá ah, os juros. Ah, mas eu quero ver subir lá. Estamos falando nisso há quanto tempo. Né? Essa é a questão. Eu acho que na hora que começar a subir lá, é o que vai acontecer que começa a quebrar uma ou outra coisa, os caras não aguentam, bota dinheiro de novo no sistema, para de subir, entendeu? É. A minha impressão é que como os caras quando forem aumentar lá, né, é, eles, na hora que eles derem o primeiro passo, o mercado você sabe que antecipa tudo. Né? Vão falar, se aumentou agora 25 vezes ponto, 0,25, eles vão fazer isso até, sei lá, 3%? O cara já traz tudo a valor presente e aí o mercado já, para usar uma palavra técnica, esmerdado. <risos> então, é, então, eu acho que se o cara subir um basis point, ou seja, 0,01%, é possível que ele já perceba o que está acontecendo cara. Eu acho que já vai dar um, um problemão. Então eu não acredito nisso, nesse negócio que ah, eles vão botar os juros a 2%, 3% lá fora e no um prazo de dois anos. Não acredito. É, e o Brasil, então, fica positivo nesse negócio, porque a gente tem lucro, é, tem juros reais positivos. A China, cara, ela tem um lado de muito crédito, não tem dúvida, mas é o lugar mais produtivo do mundo. Se acontecer aquilo que eu estava falando para ele, que uma coisa meio que cancela a outra, se você tem um lado <coughs> produtivo muito bom, que ajude a resolver o problema do outro lado, é, acaba que não acontece problema. E a China tem demonstrado, né? Ela tem. <risos> gerado a falência de muita gente que apostou contra a China nos últimos 15 anos né? e, e eu acho que pela China também não é viver Estados Unidos é outro que eu não acho que vem, porque eles, pô, ele tem aquele grande negócio que é o tal do dólar né? em que eles imprimem fotos do, do Benjamin Franklin para o resto do mundo e a gente manda aqui né, aviões, a China manda carros, Blue, Blue Rays, etc e, e que, que mais que é essa, né? então eles têm essa grande vantagem de terem a, a posse dessa moeda de, de referência do mundo inteiro. Isso é um, algo muito positivo. Se eles são um pouco mais. Uh, a economia mais dinâmica, porque ainda são uma das menos regulamentadas. Então eles têm capacidade de produção de riqueza muito grande. Então não acho que sejam os Estados Unidos o problema. Aí você então vai para coisa como a, a, a Europa, né? ou algum outro país periférico que pode ser a, a fonte do problema. Eu acho que mas eu não sei dizer qual, qual seria, eu também não seria a Alemanha, né? ah, pode ser essa, pode ser alguma coisa assim, não sei. Mas aonde vem eu não sei, mas eu, tenho, eu tendo a achar que é um elo fraco. Né? E não acredito que esse elo seja o Brasil, não, não acredito. Então, muito obrigado pessoal.